Ai ai, bom família, aproveitar que eu, meus amigos não estão hoje aqui, é, eu vim dar um rolê sozinho aqui em Paleto B, mano, porque a gente tá muito escasso de algumas coisas, uma delas é o transporte, então a gente precisa, tá ligado, de um transporte pra poder se locomover aqui nessa parada, mano. E eu falei, mano, deixa eu aproveitar e procurar uma parada aqui, então assim, é, enquanto eu vou, mano, tô aqui luteando aqui em algumas casas, mano, eu preciso ver se eu encontro alguma coisa, cara, a gente precisa de um carro urgente, mano. Então eu resolvi é, dar uma volta e ver, mano, mas eu tô tanto com medo de encontrar player, quanto com medo de ser atacado por uma horda de zumbi do nada, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui em algumas coisas, em algumas garagens, tá ligado? Ver se a gente encontra algumas coisas, ó. Eu não consigo mais lutear, por isso que eu não vou parar na garagem, tá? Nossa, mano, um helicóptero destruidaço aqui na piscina. Provavelmente foi na hora do... Ó, oh, ele bateu ali e caiu aqui, velho. Mas se eu notar alguém, eu vou ter que pegar a arma, velho. Tem muito carro, mas a maioria tá quebrada, velho. Cara, ah, eu não sei se tem alguém nele. Eu acho que agora é o momento, família, de sacar a arma. E dar uma volta na casa e ver se tem alguém, né? Eu vou arriscar, peguei a arma e vou arriscar, família Vamos lá, vamos comigo Abaixado porque se eu encontrar alguém Ou na casa, ou em algum lugar Ele pode estar, tá, pode ser uma... Que nem eu falei, os caras aqui, eles não... Acho que não tá dentro da casa, não tem como entrar nessa casa, né? Não, não tem, é só lutear Vamos na moralzinha, família, vamos na moralzinha, vamos... Não, eu não tô vendo ninguém Não, não vi ninguém, será que esse carro tá aberto? Vamos ver se essa garagem abre É uma nave, família Vamos ver se carro tá aberto Nossa, estouramos Certo. Vamos, vamos, vamos, vamos, sai fora, sai fora Vamos tomar cuidado, mano Eu tinha marcado de bike pra ir até ali, mano Só que eu acho que eu vou lá na safe, lá em cima, velho Bom, família, conseguimos um carro 90% que é nosso Vamos lá, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou tentar dirigir até o pier ali. Ufa, carro. Quer ver? Carro ah, não tá batido, tá zero o carro, mano. Ó, o zumbi, você quer que era um player. Será que é blindado esse carro? Deve ser, né? Vamos lá, família, vamos pegar aqui essa estradinha mesmo e chutar. Vamos chutar o balde, vamos embora. A gente não vai precisar nem passar por fora da safe zone, mano. O carro anda muito, velho. Boa, família, a gente já tá. Já estamos motorizados, velho. Já é o mais importante aqui é. Eita, porra. Consegui motorizar o. Eita, eu atropelei. Tropelei o zumbi, velho. Será que eu zoei a frente do carro? Mano, comenta aí o que, que você achou do nosso veículo, a família. O veículo é muito top, né? Ó, a gente vai ter que passar dentro da área vermelha, velho. Área vermelha é perigosa, hein? Vamos passar dentro do túnel. Tenso, tenso, tenso. Não tô enxergando nada. Vambora, vambora, vambora. Tudo nosso, a gente não pode perder o carro, cara. Aí uma coisa que a gente não pode é perder o veículo. Boa, passamos da área vermelha. Despreocupante, mas é preocupante. Do mesmo jeito. Valeu. Ó, mano, tem algumas coisas aqui que impedem a gente de passar, velho. Vamos lá, foi? Vamos no pier, porque o pier é o nosso ponto. Tá meio escuro, vou tentar clarear pra mim, tá ligado? Pra você deve estar de boa, mas pra mim tá muito escuro. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Que Bom, família, é isso, a gente conseguiu um carro, mano, e esse carro é o carro, na moral, só que ele, eu dei uma arranhadinha aqui nele, um batinho no um zumbi, velho, mas é isso, mano, olha isso, família, conseguimos uma nave quatro lugares e, cara, você é louco, mano, nesse apocalipse isso daqui é muita coisa, tá ligado, muita coisa mesmo, é muito show. A galera vai vir aqui atrás, rapaziada. Talvez ela é blindada, não tenho certeza, tomara que seja, se for, é mais... Pois estou ainda, mano. Já que a gente tem a chave dela, brancar, né, mano? Conseguimos, agora eu quero saber por que, que o cara fez isso, cara. Do nada, deixou um carro ali e sai fora, mano, eu não entendo, tá ligado? Não entendo. De verdade, família. Esse apocalipse. Ou ele foi pego por um zumbi. É mais provável ele ter sido pego por um zumbi, né? Deixa eu ver aqui o que é utilitário. Nossa, o reparo do carro aumentou, velho. Putz, grilo, mano. Não, mano. Você é louco? Tá doido, cara? 2 mil reais, reparo Será que a gente tem a chave? Será que a gente consegue guardar o veículo? Eu acho que a gente consegue, hein É nosso, tá na mão Tá na mão o nosso veículo Conseguimos aí, conseguimos fazer nossa missão Rapaziada, conseguimos a chave Do carro e guardamos Na garagenzinha aqui, mano Eita bexiga, quase atropelou, velho Mano, você tem água e comida aí para me dar, velho? Entendi. Você tem alguma água, alguma comida aí para me dar, mano? Vou te fortalecer aqui. Vamos aí fortalecer ele aqui, rapaziada. Já estamos com o inventário cheio. Valeu, mano. Uma água também. Eu vou te dar umas coisas aqui, ó. Uma água também, porque eu estou morrendo mano, de sede. Mano, mano, né? mano, mano, é o seguinte. Eu vou ter que pegar aqui embaixo, porque a água, eu... Eu tô meio zoadão de água. Caraca, eu vou morrer de sede, viado. Pera aí, eu tenho café, acho que vai ajudar. Quero café! Eu te dou um assim, negocinho aqui, velho né? Relaxa, aqui, aqui, meu tá? brother Te dou flex, toma dois da flex aqui Olha, eu tava com dor de cabeça mesmo, acredita? Deixa eu ver aqui, rapaziada A gente tem uma caixa, encontramos uma caixa O que, que será que é?